Mira no canal, meninas! Hoje eu vou estar trazendo uma hidratação pra vocês aqui É bem fácil, uma hidratação pra revitalizar o seu cabelo, ajudar a definir os cachos e tirar todo o ressecamento Meu cabelo hoje acordou aqui super revoltado, entendeu? Então hoje eu preciso fazer essa hidratação assim urgente Então, é, super recomendo essa hidratação para cabelos cacheados ou qualquer outro tipo de cabelo, liso ou ondulado Vai fazer os mesmos benefícios O cabelo cacheado vai só dar uma... Uma definição legal nos cachos, é muito bom pra quem tá passando pela transição capilar também. Então, vamos lá para nossa mistura? E antes da mistura, já se inscreve no canal se você é novo aqui. E se você já é inscrito aqui, não se esqueça de deixar aquele like aí, muito like, aperta o botãozinho de like. para ajudar o canal aí a crescer mais e levar para novas pessoas. E é de graça, hein? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu vou estar utilizando para fazer essa misturinha é o óleo de rícino. Eu vou estar colocando uma colher cheia de óleo de rícino dentro dessa vasilha aqui. Está adicionando uma colher cheia de óleo de argan também aqui dentro. O terceiro olhinho que a gente está utilizando é o óleo de amêndoa, é uma colher também cheia. O creme pode ser o creme da sua preferência, o que eu estou usando aqui é o da Scala, esse café verde, ele é maravilhoso, se você ainda não testou, vale a pena testar. Quando você for aplicar a hidratação no cabelo, o seu cabelo precisa estar sujo, você não precisa lavar o cabelo. Aqui eu vou estar deixando essa hidratação por 30 minutinhos. Depois eu volto aqui com o cabelo lavado pra mostrar pra vocês. Então, meninas, voltei pra mostrar pra vocês o cabelo como ficou, né? Olha pra vocês verem que definição de caixinho, gente. Eu amo os cabelos. Quem aí também tá apaixonada pelo cabelo aí? Eu amo. É aqui, ó, pra você ver. Dei é definindo aqui da raiz até o final. Meu cabelo não é definir da raiz. Ele só define, assim, as pontas no meio e tal. Mas na raiz ele é bem complicado pra definição. Mas nessa hidratação de hoje, ele deu uma encorpada legal. Além de ficar super brilhoso. Tipo assim, super macio. Não tá pesado, sabe? De óleo nenhum. Lavar. Eu só usei duas vezes o shampoo para dar uma lavada legal, sabe, nele. E não apliquei nenhum creme, não precisou, mas caso você precise, use, entendeu? Isso vale a sua preferência, eu não, eu não usei. Pra finalizar o cabelo, eu usei esse creme aqui, o mesmo que eu usei para hidratar, eu usei ele. Porque ele deixa o cabelo bem mais solto, e não deixa pesado, sabe? E nem com um frizz no cabelo. Bastante a definir os cachos também. Caso você tá passando pela transição capilar, essa hidratação de hoje é muito boa pra você. E se você não tem o cabelo cacheado, mas queira fazer, pode fazer. As, os benefícios são os mesmos pro seu cabelo. A única diferença pro cabelo cacheado é que vai ajudar a definir mais os cachos. E é isso, meninas. É, me diz aí se vocês gostam de, de, de vídeo como esse, de hidratação do cabelo, nutrição. É, me deixa aí nos comentários. E desde já, já quero agradecer a todos as novas inscritas. Um beijo pra todos vocês. E vejo vocês no próximo vídeo, hein? Beijo, tchau, tchau.